para mais um dia aí de motocada estamos saindo aqui de Luhan na província de Buenos Aires cidade aqui distante de Buenos Aires da capital de 70 km né e hoje a gente vai rodar até Bahia Blanca se é... dar uma olhada no aplicativo aqui a gente vai topar com um, um vento patagônico mais para baixo aí né Vamos embora, vai dar tudo certo. Há um pouco de curiosidade aqui da cidade. Essa Basílica que vocês viram aí no meuzinho do último vídeo. É a Basílica... Nossa Senhora de Luhan. E ela aqui para os argentinos é como se fosse a basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Então é, guarda a mesma equivalência, entendeu? A importância para eles aqui é semelhante. É um prédio no estilo neogótico e que data do século XIII. Embora geograficamente a gente não esteja na, na província aqui de Buenos Aires Já tá ventando pra caramba Já dá pra vocês observarem nas imagens aí ó Esse saculejo na cabeça já é o vento soprando, vento lateral Tá foda pra poder ficar segurando a moto aqui E o um detalhe aqui é que é o seguinte Como vocês podem observar aí o acostamento aqui é cascalho. Então se você meter o pneu dianteiro no cascalho aqui A queda é certa porque não é um cascalho compactado Fica tipo uma, uma, caixa, caixa, uma caixa de escape, entendeu? Então tem que ter um, um, um cuidado danado aqui O vento é empurrando o tempo todo Mas simbora! Chegar aqui em Bahia Blanca É importante ir. Cidade portuária aqui da Argentina Mas a gente não vai fazer nada aqui Só, só dormir mesmo Pegar um rango mais tarde aí Camino pro hotel agora Passar a noite E amanhã cedo a gente segue E eu tenho tickets To winding road Place I go, I'll always be alone. I'm sick of this, sick of all <inaudible> the people I don't know. I've got tickets to a winding road. The road so long you'll never find your home. I'm sick of this, sick of all. I'm mm -hmm. mm -hmm. Hello there, I'm new around here They don't pay me much to help you there You don't want for me to see why why The driving that came to me <laughs> <laughs> <laughs> times for to you to <laughs> see I'm around to help you with things that you can't seem to figure out Almost forgot your ticket's closed. That's an error in someone's code. Almost forgot that you can't see. We're gonna fix that thing in version 3. There'll be times for you to see. I'm